A característica do Jorginho é o seguinte, ele sempre, desde pequenininho, ele sempre foi liderança, né? Sempre, assim, aquele tanto de moleque, para jogar bola era ele que organizava, para tudo era ele que organizava. Em casa tinha muitas reuniões, né? E ele estava engatinhando no meio do pessoal. Como ele, é uma, ele era uma criança é, que gostava de participar de tudo... Em todos os lugares ele ia com a gente, ele gostava das reuniões, ele participava das reuniões, ele participava de distribuição de panfletos, de jornais. A gente fazia isso nas feiras, no centro da cidade e ele já participava. Ele gostava dessa atividade, dessa movimentação, até porque ele, ele, ele era uma criança que conversava com todo mundo e muito. Ele gostava muito de puxar papo com os adultos. O meu irmão é, sempre teve essa coisa de querer ajudar as pessoas, né? de ajudar as pessoas, de ser uma pessoa solidária. Isso tem relação já com, com, os, ideais, com os ideais que meu, meu pai tinha lá de esquerda, né, digital tal, de, dos oprimidos, e essa coisa de, de solidariedade. Mas também teve a vida, talvez, com a convivência dele, ele é, conviveu bastante com o pessoal da família da minha mãe, né, os meus avós, e, e ele sempre teve essa coisa de, de ajudar eles, eles pessoas mais velhas e tal, né, e... Então isso, isso, ele tem essa característica, digamos assim, que é espontânea. né E também, desde cedo, ele mostrou uma preocupação com o lado social. Olhar a sociedade de maneira bem politizada, né enxergar o todo, visualizar os, os problemas, as injustiças que havia na sociedade. Né? Ter essa sensibilidade né de... De querer de querer ajudar, mas ele consegue ajudar porque ele também consegue compreender, né? Por exemplo, quando ele estudava lá é, em Belo Horizonte, era tudo assim, ele morava com alguns amigos, então, assim, tudo que as pessoas precisavam, ele gostava de estar tá ajudando, nunca deixou, assim, ninguém, assim, é, que precisou de uma ajuda dele, ele sempre serviu, né? Então, assim, a personalidade dele já é... Uma pessoa assim, né, que gosta de, de ajudar as pessoas. Eu conheci o Jorge é, na militância estudantil da UFMG. Fazíamos o mesmo curso de ciências sociais, no ônibus que a gente organizou pelo DCE, né, nós fomos, na, naquela época era muito comum irmos para as manifestações com vários ônibus, foi nessa viagem que eu conheci o Jorge, né, e. Logo percebemos, né, um pouco de feeling militante, que o potencial militante dele era muito grande. Né? A minha, minha relação com o meu camarada Jorge Roque é de mais de 20 anos. Acho que aqui é a cidade de Ribeirão e todos os, todos os setores progressistas, trabalhadores, juventude... Conhece um Jorge que é o Jorge, advogado trabalhista, um militante das grandes causas democráticas. Eu conheço o Jorge da, do enfrentamento a todas as questões que foi o, a década mais que perdida dos anos 90. Nós compomos um, uma corrente do um movimento estudantil na, quando ele fez o curso de sociologia na UFMG e nós fomos aqueles que, vamos dizer assim, participamos de um uma luta ideológica e organizativa naquele período, com enfrentamentos duros, inclusive. Eu conheci o Jorge na UFMG, na militância, né, que a gente foi mais ou menos da mesma época, eu entrei em 98, eu acho que ele é de 99, mas a gente fez parte de um grupo ali, muito coeso, um pessoal é muito aguerrido e muito unido. Foi um período até muito interessante na, na vida, acho que todo mundo participou na formação, um período muito saudável, assim. E o Jorge sempre se destacou muito, né, é, ele tinha uma militância ele era muito participativo, a gente passava em sala, assim, às vezes todos os dias da semana, às vezes de manhã e à tarde, rodava nos várias unidades tal. E me impressionava que o Jorge, além de fazer tudo isso, ele conseguia Fazer o curso bem, né? Ele, é, os professores admiravam, a gente ouvia elogios, dos professores, notas excelentes, tal, né? E, e sabia muito da teoria, então ele de fato conseguia conjugar essas duas coisas, né? A militância com uma parte teórica muito profunda, tal. É que ele conseguia conjugar de uma maneira muito interessante algo muito raro geralmente em militantes, né? conjugava um potencial imenso de atuação, de articulação política, com uma, uma disciplina de estudos que, na verdade, ajudava a construir essa base que era o militante Jorge, né, e que muita contribuição trouxe para o debate interno que a gente tinha no movimento estudantil da fMg Eu e alguns outros que tivemos a oportunidade de militar junto com ele, de maneira intensiva... Estamos aqui dizendo em meu nome e outros nomes também que virão se somar. Essa campanha representa muito para Ribeirão Preto e região, mas muito para uma geração. Uma geração que enfrentou o, a, a era Fernando Henrique e, e deu combate, jamais cedeu a maré montante daquele momento. Então, eu sou um apoiador. Jorge Roque é meu deputado federal e representa o melhor da geração que nos foi dado viver e combater. É isso.